Oi, Psi. Você se lembra do motivo pelo qual você escolheu a nossa profissão? Eu tenho certeza que foi um motivo nobre, né? Alguma coisa que te motivou, porque tinha a ver com a missão que você pensava em entregar para o mundo. E talvez você não tenha se dado conta dos aspectos práticos dessa decisão, né? Como, por exemplo, quanto ganha um psicólogo? É, que impacto isso tem na minha vida, né? Escolher uma profissão, quanto eu vou ganhar... Que impacto isso tem? Será que isso é importante? Às vezes a gente não se dá conta, né? Na hora de fazer uma escolha, escolhemos por mera conexão com a ciência, né? Fantástica, que é a ciência psicológica, encantadora, sem dúvida. Mas e aí? Como é que eu transformo isso em recurso para a minha vida prática? Como é que eu operacionalizo isso de modo que eu consiga me realizar, me sentir realizada profissionalmente e também ser correspondida, né? É, receber um valor monetário justo é, para o esforço que eu desempenho diariamente na minha rotina profissional. É, muita gente não encontra esse amparo prático, né, financeiro na psicologia, exercendo a profissão de psicóloga. É uma pena. E aí, somado a isso, a gente tem pandemia, demissões em massa, tem um dado da Justiça do Trabalho que revelou que para cada homem demitido, 1,8 mulher, 1,8 mulher também foi desligada, o dobro praticamente, né? quase o dobro. Nós mulheres sofremos mais com as oscilações do mercado, e aí pensando em tudo isso, será que não seria legal ter um pouco mais de previsibilidade e estabilidade? Foi pensando nisso e em vários outros motivos que eu escolhi o serviço público para chamar de minha carreira, né? E, enfim, essa é uma das vantagens que eu posso trazer aqui para você num vídeo curto sobre a importância, a relevância do concurso público na minha vida e também pode ser na sua. Ai, prof, mas eu já tentei, eu já tentei fazer concurso público e eu achei muito difícil, percebi que isso não era para mim. Será que você tentou do jeito certo? Será que você tentou pelo tempo certo? Será que você adotou as estratégias necessárias para ser aprovada em concurso público? Estudar não é só estudar, exige método, técnica e prática. E tem mais um detalhe, concurso público não é para sonhadoras, é para fazedoras. Será que essa chave já virou para você? Será que você se encaixa no time das fazedoras? Vamos falar sobre isso e muito mais num encontro, aliás, serão três encontros nos dias 21, 22 e 23 de março. Nós vamos fazer a Semana da Psicóloga aprovada e eu te espero. Clica aqui para fazer a inscrição.